Olá a todos! Voltei! Aqui é Marcos Liboni, sou médico psiquiatra aqui em Londrina, no Paraná, no sul do Brasil, e depois de um tempo retirado do meu canal aqui com vocês, eu decidi voltar, até porque, de uma forma muito também prazerosa e feliz, eu andei acompanhando nesses últimos tempos o movimento do meu canal e eu acabei ganhando mais seguidores. Muitas pessoas, no meu convívio, próximos, não tão próximos. Claro, os mais próximos me questionando e pacientes também sobre a questão dos vídeos, da importância dessas comunicações. E eu fiquei esse ano todo, nós estamos em 2021, né? Retomando as atividades agora em março. E foi bastante, eu vou dizer para vocês, bastante interessante para mim ter ficado todo esse tempo fora do canal, porque na realidade a razão fundamental para isso foi uma medida um pouco de uma reflexão tá uma reflexão para poder pensar os rumos que estavam indo muito bem eu acredito que vão continuar indo bem mas para pensar um pouco o direcionamento desse trabalho que eu tenho aqui com vocês porque esse trabalho aqui é um trabalho de doação tá é um trabalho que eu tenho total vontade de obviamente crescer né e alcançar outros níveis e outros outras esferas inclusive se possivelmente do ponto de vista profissional, mas muitas vezes é necessário a gente dar uma paradinha né, para a gente poder pensar algumas coisas e de fato também o que ajudou né, nesse movimento todo por conta né, dessa, dessa parada foi todo o movimento que aconteceu ao longo desse período. né Mal sabia que a gente estava entrando numa situação tão dramática como nós estamos vivendo hoje, que é a pandemia do Covid-19, né que nós estamos aqui, principalmente no nosso país situações bem graves em muitos lugares, porque eu acompanho também os atendimentos de hospitais aqui em Londrina, no Hospital Universitário, onde eu sou professor da psiquiatria, e a gente está passando por muitas dificuldades em relação às pessoas que estão sofrendo, muitas pessoas morrendo, enfim. E esse tempo todo que eu fiquei retirado do canal, não fiquei parado, tá gente, eu fiquei trabalhando, trabalhei bastante, né porque eu sou médico em psiquiatria, em saúde mental e Passei, como todos vocês, passaram por grandes, eu imagino, por grandes transformações Não de uma forma geral, assim, porque Acho que vocês devem estar observando, tô mais ou menos do mesmo jeito Talvez cabelos brancos um pouco mais né? A barba também um pouquinho Mas as transformações foram muito grandes porque A gente está vivendo um momento histórico de grande impacto para todas as nossas vidas Como muitas gerações não viveram Eu acho que talvez de uma maneira inédita para a humanidade como um todo Porque nós temos tecnologia hoje e a velocidade dos acontecimentos estão trazendo para nós todos a necessidade de a gente se adaptar muito a tantas mudanças. Então eu pensei bastante, trabalhei, graças a Deus, né, sendo procurado pelas pessoas, compartilhando aqui com os meus colegas de consultório o trabalho e vi que a saúde mental está tendo cada vez mais importância dentro desse processo. Nós não, ainda não sequer nos debruçamos de uma maneira, digamos assim, minimamente criteriosas sobre as questões de saúde mental, isso já era fato anteriormente, essa pandemia agora está sendo cada vez maior, mas a gente vai ter que se debruçar sobre isso como humanidade. Então, né, tendo tirado esse tempo de reflexão, tendo aprendido o quanto que é, tem importância esse trabalho, não por mim, mas pelo que representa a saúde mental, eu vou estar tá aqui, estou aqui voltando com vocês para a gente conversar juntos sobre diversas questões que se ampliam dentro desse universo. Gostaria de agradecer imensamente a todos que estavam me acompanhando, estou acompanhando. Voltei, estou aqui para a gente continuar. Vou gravar mais vídeos, tem coisas novas, tem aulas que eu fiz, né, que eu me dediquei. Vou falar sobre temas específicos, empatia. É um tema que eu é, gosto bastante e estou trabalhando. E a gente vai divulgar isso ao longo dessas próximas semanas, tá bom? Vamos lá, vamos conversar, tá bom? Sejam todos bem-vindos.